Que acontece amanhã a Assembleia Geral de Credores da Avibras, uma empresa da área de defesa com sede em Jacareí e que está em recuperação judicial. Você deve lembrar dessa história. Durante essa assembleia, a Avibras precisa apresentar um plano de pagamento de dívidas, inclusive trabalhistas, e para lembrar dos atrasos de salários, Trabalhadores fizeram hoje de manhã um protesto, você vê essas imagens, aconteceu na rodovia dos Tamoios. Esses trabalhadores percorreram o trecho de São José dos Campos e depois seguiram para a porta da Avibras em Jacareí. Os funcionários estão em greve desde setembro pelo pagamento dos salários. Em nota, a Avibras informou que está empenhada em obter recursos e regularizar a situação salarial e que também quer garantir a recuperação e a retomada dos negócios em breve.